Bom dia, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Maquei... No trabalho... Trânsito lento aqui no... Aqui em Campinas de Pirajá. Esse trânsito lento aqui é decorrente do horário, né? tem uma escola de segurança aqui na frente, a EBF e geralmente esse horário, esse horário é o horário do lanche deles, então tem um bocado de gente aqui, embora não seja o caso. Mas ela tá mais na frente. Então, galera, eu tava vendo ontem um, um, um, uns vídeos no YouTube que me deixou bem. Bem curioso. Eu tava procurando sobre olhos. E aí. Acabei achando. Não vou dizer acabei achando, que já conhecia. A fama. Militec, né? Que todo mundo fala, Militec é bom, é isso, aquilo, coloca no motor, e aí protege, faz uma camada, um pai é de coisa. Eu aí, né, super inclinado já também usar o Militec. Por que não? Por que, por que não vamos? Se só traz benefícios. E aí obviamente procurei vídeos de comparativo, né? E, bom, não deve ter esse o Militec, né? Deve ter mais alguns. Mas ele deve ser o melhor. Na minha cabeça. E descobri que não. Descobri que não. Descobri que tem um outro produto nacional que é melhor que o Militec. É o Alpha X. É, pessoal fazendo vários testes e o Alpha X se mostrou muito, muito, muito melhor. Opa. Fechou já. Então assim, é, eu não vou fazer esse teste por agora aqui, tem como, mas recomendo a vocês pesquisarem, vai lá no, no YouTube e coloca, vocês vão achar comparativo, militec Alpha X, tem um Bardal, tem um Molicote também, e assim, é, o que é que o, o, o Alpha X faz? que é a propriedade do, do condicionador de metal. Reduz o atrito, transferência de calor, e com isso, com você reduzindo o atrito, você tem um menor trabalho, um menor esforço para movimentar as peças. Consequentemente, isso reduz o gasto de energia para movimentar as peças e a economia de combustível tem um cara faz um teste em um Jeep Renegade que o carro dele fazia 8.8.9 o cara fez um fez o um teste com o o alfa Alpha X o carro começou a, a fazer 18, 18 não 17.2 16 alto 16.9 e tava indo mas o cara começou a achar que tava com um problema no... no mostrador. Tava bugado. Não sei. Mas acho que vale a pena a gente pegar, colocar e fazer o teste, não? Porra! Qualquer economia é bem-vinda. Eu mandei ontem mesmo, acho que era as três da manhã, mandei um e-mail lá para a fábrica do, do, do, do Alfa X, que é a Saito. E aí perguntando, pô, eu posso usar o, o, o Alfa X sem realizar uma troca total de óleo? Porque eu troquei recente. Só que eu via muitas pessoas utilizando ele, como tipo assim, ele trocou óleo e joga. Eu queria ver, tipo, o óleo já com algum tempo no motor A minha deve ter o quê? Aí, ah, eu tenho 660 Pô, Será que eu posso? Será que dá? Se der, eu vou fazer o um pedido, não tenha dúvida Tanto pra mim, quanto pro carro O carro lá do Coroa é economia, legal, economia, preservação das peças Por que não? Vale a pena E isso traz também outro tema, né? <risos> Tem que falar rápido porque tá acabando o percurso É... Isso aprendi no vídeo também, né? Que 70% do desgaste do motor ocorre na partida frio. O que seria isso? Ligou a moto, sai acelerando. Não pode. porque O óleo, quando sua moto estava parada, desce. Está no cárter. Então, ela precisa de um tempo para jogar o óleo para cima, para lubrificar as peças. E outra, é, algumas partes precisam que o óleo esteja fino para adentrar. Quando é que ele fica fino? Quando ele aquece. Alguns olhos precisam de uma certa temperatura para que ele fique um pouco mais fino e aí ele fique melhor. Então, gente, fica a dica. Não liga a moto e sai acelerando. Não faz isso. Liga a moto, sai na manha. Se tiver medidor em temperatura, melhor ainda. Espera atingir uns 50, 60 é, graus Celsius e aí você anda normalmente. Mas enquanto estiver frio, mantém, mantém um pudor, vai, vai devagar, porque o santo é de ferro, mas as quebra. E ninguém quer prejudicar esse motor, né? Todo mundo quer vender sua motinha sem problemas. E fazer o motor não é bom. Eu fiz o da, da Lander, não, não fiquei feliz por ter feito. Apesar de todo mundo disser, que todo mundo falava que Ah, tá de boa, o motor tá zero Eu, eu ficava cismado, velho Tanto que eu não, eu não fui nem até Camassari Não fui em... Em Prado Forte Não fui em Arendelle não, não, não saí de Salvador Depois que eu fiz eu fiquei mordido Não saí de Salvador com ela Aí eu, porra por isso que eu comprei a MT-0, velho Que eu não quero ter problema com, com esse negócio de motor Infelizmente O dono anterior da MT não era Da MT não, da, da Lander não era, era Muito cuidadoso Então Durante A A minha fase Foi a etapa de reparos muitos reparos na landa, é uma moto resistente, é uma moto forte, moto excelente, mas tinha muito problemazinho para resolver, resolvi todos que encontrei, a moto saiu da minha mão, um brinque, saiu, saiu boa, saiu boa mesmo, mas eu já queria uma potência maior, bom galera, então é isso aí. Não esquecendo, dia 4 de junho, 4 do 6, primeiro encontro dos motos de Salvador no Jardim dos Namorados. Apareçam, vai estar uma galera boa lá. Grande parte dos motos aqui de Salvador. Vai ser um negócio bem bacana. Então isso é isso aí, galerinha. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. E até o próximo. Na manhã, vídeo.